Olá senhoras e senhores, eu sou o Marco e vocês estão no meu canal, sejam bem-vindos. Eu desde pequeno nunca gostei de formigas. Primeiro, as formigas picam ou mordem, seja lá o jeito que você fale, e a picada ou mordida delas dói e coça pra caramba. Não sei se eu tenho alergia. Talvez eu tenha. E agora uma informação um pouco inútil para vocês. Existem no mínimo 10 quadrilhões de formigas no mundo eu não faço ideia de que quantidade seja essa mas é assombrosa e eu posso estar falando besteira aqui mas eu acredito que as formigas elas vivem em sociedade muito antes do ser humano pensar em caminhar nessa terra algumas espécies de formigas cultivam fungos para se alimentar ou seja antes do ser humano aprender a agricultura as formigas já adotavam essa prática algumas formigas pastoreiam outros animais elas até protegem manejam alimentam é, algumas espécies de pulgões e se alimentam de, dos líquidos açucarados que eles secretam. Ou seja, as formigas são bem inteligentes. E hoje eu vou trazer para vocês um jogo inspirado nas formigas. É lógico que ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Porque é um jogo. É para isso que jogos servem. Digamos que os jogos podem ter liberdade poética. Bora parar de enrolação e bora logo pro jogo. Pronto, pessoal. Esse é o jogo. The Ants The Underground Kingdom o reino subterrâneo das formigas. Vocês logo de cara reparam uma coisa, tem um inseto caminhando por aqui e é uma loucura total, esse jogo é muito louco, cara. Se você reparar bem, essa formiga rainha aqui é uma saúva, as formigas operárias não são da mesma espécie dela e a gente também possui soldados aqui, que são de outras espécies também. Cada soldado aqui é uma espécie, tá vendo? A gente também possui formigas especiais. Cada formiga dessa é uma outra espécie. A gente sabe que na natureza, é, cada espécie possui seu próprio formigueiro, e um formigueiro ele é composto da mesma espécie de formiga. A formiga rainha ela coloca ovos, e dependendo da forma que ela cuida e do tipo de alimento que ela dá, cada ovo ele já nasce de sua determinada casta. Por exemplo, ele pode se tornar uma operária, que é diferente da rainha e tem uma vida muito curta. Ele pode se tornar uma formiga soldado e também pode se tornar novas rainhas. Uma curiosidade legal. Um formigueiro ele é formado por uma rainha. Essa rainha nasce e aí ela vai embora do, do formigueiro natal dela procurando uma nova terra. E aí essa formiga rainha ela funda um novo formigueiro. E enquanto essa rainha viver, ela vai cuidar desse formigueiro e vai reproduzir e comandar toda a ação das outras formigas. Mas quando essa rainha morre, o formigueiro morre também. Ela não é reposta. As formigas-rainhas não são repostas. A gente está aqui na pele de um governante mesmo. Temos que gerir esse formigueiro, fazer ele crescer, trazer recursos para eles, e também cumprir alguns outros objetivos, que eu vou falar depois. Os nossos recursos básicos são os seguinte: Nós temos carne, você vê aqui que o meu depósito ele armazena 36 milhões, a produção está em 161 mil por hora, o custo do soldado está em 124 mil, ou seja, boa parte da minha produção está sendo para o meu, meu próprio exército. Olha só o depósito de carne aqui. Esse depósito armazena 1 milhão de carne. Logo que você coloca ele no nível 10, você libera um outro depósito. e é esse depósito aqui. Ele armazena 25 milhões. E aí logo que você o coloca no nível 10, você libera outro depósito. E é esse depósito aqui de carne. O depósito de carne 3. Ele no nível 1 armazena 10 milhões. E assim você vai expandindo o seu formigueiro. O segundo recurso é a água. Você vê aqui que o armazenamento é 14 milhões. A produção está em 163 mil por hora. Temos também a folha, o fungo, a terra, a areia e o melado. Esses recursos estão dispostos do menos importante aqui na esquerda para o mais importante aqui na direita. Ou seja, de todos eles, o melado e a areia são os mais importantes. Temos também os diamantes, que dá pra fazer coisas especiais aqui nesse jogo. E outra coisa, se você é menor de idade, peça autorização do seu pai para jogar esse jogo, porque é muito fácil de você estar tá comprando esses pacotes aqui. E esse jogo ele é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Não pra você, mas pro desenvolvedor dele. Esse jogo aqui é genial. Genial mesmo. Cada evento, cada construção, é, todos os dias aparecem novos pacotes para você comprar. Esse jogo simplesmente, se você for gastar dinheiro nele, você vai torrar milhares e milhares de, de dólares aqui e você não vai nem ver a cor. Porém, dá para você jogar ele e evoluir de forma gratuita. Todas as construções são feitas pelas formigas construtoras. Elas ficam aqui nessas casinhas. Você pode liberar quatro de forma gratuita. Temos aqui a população de formigas, que ela afeta a sua eficiência de produção de melado, e também ela é o requisito mínimo para você construir certos edifícios. Você aumenta a população da formiga aqui nesses ninhos de nesses chamados ninhos de formiga operária. Esse número grandão aqui no meio da tela indica o poder do meu formigueiro. Vamos falar agora das formigas soldados. Essas aqui são soldados simples. Temos as atiradoras. São essas aqui, você sempre vai liberando mais até chegar no final eu já liberei a nível 7. Essa aqui é a Atiradora. Essas aqui são as Formigas Guardiãs, liberadas até o nível 7. E essas aqui são as Transportadoras, liberadas até o nível 6. Temos também as Formigas Especiais. São essas Formigas aqui, Câncer Negro, Ácido Geral, a Patrulheira Dourado, Formiga Cabo Verde e muitas outras. Se tu clica numa formiga dessa, vai aparecer aqui a foto dela, as habilidades dela que você já melhorou. A gente tem uma explicaçãozinha de, de que espécie é essa formiga. Você pode ver aqui que a patrulheira do escudo dourado é, possui o um nome científico da Seton armigerum, você hater, que fala latim aí, não, não vem encher meu saco, tá? Encontradas nas florestas tropicais da Amazônia ao norte da América do Sul. São carnívoras. O tamanho dessas formigas varia entre as formigas operárias e soldados. Sendo que cada formiga soldado pode chegar até a 15 ou 17 milímetros. Para quem não sabe, 15 milímetros, se eu não me engano, é 1,5 centímetro. Ou seja, elas são bem grandinhas. Vamos continuar a leitura. Elas não caçam em grandes grupos e geralmente caçam sozinhas. Sua dieta é muito diversificada desde uma variedade de insetos até pequenas lesmas. Elas não apenas podem despedaçar suas presas com seus dentes fortes e poderosos, mas também podem ferroá-las e injetar um veneno para derrubar a presa. Nessa opção aqui, você pode transformar sua formiga em casca e você vai ganhar esses, esses itens de volta, mas lógico que você vai estar tá perdendo muito material aqui. Já falamos um pouco das nossas formigas especiais, Agora vamos falar um pouco dos insetos. Estamos aqui no, no habitat dos insetos, vocês podem ver que temos louva-a-deus aqui, besouro rove, besouro-atlas. Tem várias espécies de insetos aqui, cada uma serve para uma coisa. E agora que eu já mostrei um pouquinho das formigas-soldados, dos insetos e das formigas especiais, vamos dar uma olhadinha no, no nosso campo militar. Estes aqui são os centros de agrupamento. Vamos dar uma olhadinha neles? Essa aqui é a nossa unidade, na frente vai o inseto liderando a marcha, temos os generais, que são as formigas especiais, cada um comanda um esquadrão. A patrulheira, eu deixo ela na frente, ela vai aqui com um esquadrão de 99 mil formigas atiradoras, no meio vai aqui a espinhosa dourada e no final vai a do geral, cada uma comandando o seu esquadrão. Esse centro de agrupamento aqui, ele tanto serve para defender a nossa colônia, quanto para atacar outras colônias e outros animais. Essa aqui é a entrada do nosso formigueiro. É a partir dela que a gente consegue ir para fora e explorar o, o mundo desse universo aqui das formigas. Vamos dar uma saidinha aqui. Olha só, esse aqui é o meu formigueiro. Vocês podem ver que esse, esses bichinhos aqui são nós de recursos. Essa aqui é uma pilha de terra úmida. Essa aqui é uma pilha de carne. Essa é uma pilha de, de folhas. Essa aqui é uma pilha de areia. E essa aqui é uma pilha de diamante. A gente pode mandar os nossos centros de agrupamento para esses nós de recursos, para coletar recursos. Todos os meus centros de agrupamento estão fora coletando. Temos também diversas criaturas que a gente pode estar tá atacando. Deixa eu mostrar elas aqui para vocês. Temos aqui a Joaninha, o Louva-Deus, o Gafanhoto e o Besouro-Rove, a Lesma e o Besouro-Serrapal, o Escorpião e o Besouro-Elefante. Temos os Cupinzeiros e os Lagartos. Todas as criaturas possuem um nível. Esse aqui é o Lagarto 1. Ele é bem fácil de derrotar, você tendo 6 mil de poder, você derrota ele. Aí vai subindo, e conforme o nível sobe, vai subindo também a dificuldade. Esse é o lagarto nível 5. Para derrotar ele, você precisa de 100 mil. O nível dos lagartos vai até o 30. Para derrotar o lagarto nível 30, você precisa de um poder de 10 milhões. E agora um recadinho rápido para vocês. No primeiro comentário fixado e no link da descrição, vai ter o um link aí para você abrir a sua conta digital PagBank. De forma gratuita e rápida, direto do seu celular. Abre aí a sua conta que você vai estar me ajudando a ganhar uns trocos e você vai estar apoiando esse canal. Valeu! Vamos voltar para o vídeo. Nesse jogo, cara, a gente não age sozinho. A gente tem aqui o apoio da Aliança. Aqui você pode pegar presentes. Viu só? Você ganha melado, aceleradores. E aqui você ganha outros presentes também. É, contribuição da Aliança, Ponto de Aliança, Carne, Planta, Aceleradores. Basicamente a Aliança serve para te dar esses presentes, para você ter acesso à lojinha e para você se unir com os seus colegas aqui em batalhas. Por exemplo, mesmo que você seja mais fraco que esse lagartinho, você pode se agrupar com seus colegas de Aliança e aí juntos vocês atacam ele, tomam suas forças e conseguem derrotar ele. Para finalizar o vídeo, eu vou falar também dos eventos. Vocês podem ver que a gente tem bastante eventos. O Zona de Guerra Mais Forte, Loja VIP, Expedição da Aliança, Força das Marés, Ação da Colônia e a Guerra dos Reis. Esse evento aqui basicamente ele, ele é o nosso objetivo principal do jogo. A gente busca sempre estar tá ganhando ele. E aí a gente ganha muitas recompensas aqui abrindo essas conchas, fazendo essas pontuações aqui. Olha a recompensa que essa concha me deu. Ela me deu aqui dois mil diamantes e muitas outras coisas, vejam só. Principalmente isso aqui, ó, resto de criaturas. Isso é importante pra caramba. E basicamente, o outro objetivo desse jogo, fora vencer o evento de servidor versus servidor, é você desenvolver o, o seu formigueiro ao máximo que der. Essa é que é a graça, você tá evoluindo as suas formiguinhas e está ficando também mais forte, acumulando o poder do formigueiro. Aumentando a força dos seus soldados para você poder lutar outras batalhas. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado aí pela sua visualização. Pague seguro aí na descrição. Compra tua maquininha, abre tua conta digital gratuita aí para você não pagar tarifa. E aí você vai estar tá contribuindo com esse canal. Valeu e até mais. Tu gosta de gato? Eu não gosto de gato. Gato é chato pra caralho. Mas se tu gosta de gato e tu acha que esse gato aqui merece teu like... Mete o like aí e valeu, é nóis. Vai pra lá, gato.